Eu sou Celso Dias da Benchmarking e este é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista, o canal mais relevante do país sobre a profissão e você é muito bem-vindo. Tá? E neste vídeo eu quero responder uma pergunta muito frequente, que é Vale a pena realizar um curso de formação de propagandista? E eu vou falar se vale a pena, se é que vale, quando vale, para quem vale a pena né, investir em um curso de formação para propagandista. Mas antes eu quero te convidar, você já se inscreveu no nosso canal? Você já é nosso inscrito, já acompanha, já acionou aí o sininho para acompanhar todos os nossos conteúdos, todos os nossos vídeos. Então não perca tempo, se inscreva aí que a gente já vai começar com o conteúdo de hoje. Tá? E aí Celso, vale a pena ou não é, me inscrever no curso, realizar um curso, fazer esse tipo de investimento? E antes de mais nada eu quero dizer para você que eu não vou fazer nesse vídeo propaganda do curso da Benchmark. Talvez você saiba, talvez não. Nós temos um curso de formação, mas o intuito desse vídeo não é esse. Tá? O objetivo aqui é esclarecer se vale ou não a pena e em quais casos que vale a pena ou não. E a resposta é a seguinte, depende. Tá? Depende do que, Celso? Depende, ao meu ver, depende de três fatores. O primeiro fator é perfil. Você tem perfil para a área? Olha, o perfil é muito importante porque a indústria farmacêutica é extremamente exigente em relação ao perfil do profissional que deseja atuar como propagandista. O setor está mudando, está em transição, o perfil também está mudando e você tem que se perguntar se você tem perfil ou não para esse cargo. E aí vamos separar um pouco perfil de habilidades, porque perfil tem relação com o estilo da pessoa, tem relação com a personalidade da pessoa e isso dificilmente se muda. É, com o tempo, tá? Agora, habilidades você pode adquirir e até mesmo desenvolvê-las, tá bom? Mas qual é o perfil ideal, Celso? Aí é o seguinte: eu não vou gastar o seu tempo nesse vídeo falando disso, eu deixei aqui embaixo um link para você acessar o nosso e-book, é o e-book mais baixado do país sobre a profissão, tá? É o guia definitivo de como ser um propagandista, e lá eu deixo detalhes sobre esse perfil, inclusive tem um teste gratuito que você pode realizar para ver o quanto o seu perfil está alinhado ao do setor. Mas olha, se você não tem perfil, eu não aconselho você a fazer o curso, porque o seu objetivo de fazer o curso é ingressar no setor. E se você não tem perfil, dificilmente isso vai acontecer, tá bom? A segunda coisa que você deveria analisar é o seu interesse, o grau de interesse em ser propagandista, tá? E isso é muito importante porque eu sempre digo que entre a faca e o queijo, eu fico com a fome, eu canso de ver profissionais que são perfilados, que têm uma certa experiência no setor comercial, por exemplo, né? e que não querem tanto assim, tá? não estão dispostos a pagarem em preço. Acontece muitas vezes que esse profissional acredita que só a experiência dele já o qualifica para o setor e não é bem assim. Tá? Você pode ter experiência isso é importante, isso vai compor o seu perfil profissional. Ainda assim, você precisa se dedicar, a se esforçar, a correr mais para conseguir alcançar. O que muitas vezes o profissional esquece é que ele está competindo com outros profissionais tão qualificados como ele e que a diferença entre o primeiro e o segundo lugar, entre aquele que realmente vai ingressar, que vai ser escolhido, que vai ser contratado para o segundo lugar, está na preparação. Então, eu já cansei de ver profissionais que não são Tão perfilados assim, mas são tão esforçados e não se veem com xícara cheia e treinam e se capacitam que chegam muito na frente daquele que acha que já está pronto. Então, o seu interesse vai determinar as decisões que você vai tomar e as ações que você vai tomar para chegar nesse objetivo. E aí, você só quer ou você quer muito? Só entra nesse setor quem quer muito tá? e não somente quer. E a terceira coisa que você precisa analisar também é o curso em si. Que curso é esse? Existem vários cursos né, é, no país e você precisa entender qual é a proposta daquele curso, tá, se combina ou não com aquilo que você está buscando. Tá? Eu não quero dizer se é melhor ou pior, isso é com você. Mas você precisa fazer essa avaliação. E ela tem que ir muito além de preço. Eu vejo muita gente se preocupando somente com preço eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Algumas perguntas que eu quero deixar para você, que você deve se fazer no momento de escolher um curso. Tá? Vamos lá? A primeira pergunta que eu recomendo você fazer é O curso possui cases de sucesso? Quem são as pessoas que realizaram aquele curso e que ingressaram no setor? Você consegue ter acesso a esses depoimentos? Tá? Isso é importante, porque o que você deseja no momento que você faz o curso é se preparar para poder ser contratado e ingressar. Então é preciso que esse curso apresente case de sucesso, porque no final das contas você está atrás de resultado. O curso já te entregou algum conteúdo gratuito antes de te oferecer a proposta dele? Porque olha só, você não é obrigado a postar na dúvida. Tá? Ele pode muito bem, antes de te oferecer, olha, compra o meu curso e eu não sei nada, não sei se é, eu vou me adequar ao perfil do mentor, se a mensagem dele é clara, se eu consigo entender e absorver o conceito dele. Então veja o quanto de conteúdo gratuito que esse curso já te entregou para te dar segurança para tomar essa decisão. Você não precisa assumir esse risco. Tá? Não nos dias de hoje, não com a possibilidade que você tem de ter acesso a conteúdo e a informação, até mesmo por via do próprio YouTube ou outros canais e redes sociais. Outra pergunta, como os gestores veem esse curso? Qual que é a percepção de valor que os gestores, que é quem tem poder para contratar você, que é quem de fato vai escolher entre você ou outro candidato, o que ele pensa a respeito daquele curso? Tá? Muitas vezes o gestor não tem uma boa impressão de um curso Porque talvez não é uma questão somente de entregar conteúdo Conteúdo por conteúdo você pesquisa na internet e você encontra muita coisa tá? Mas ele prepara de verdade? Ele trabalha as habilidades? Ou ele vai falar só das flores, não vai falar das dores, não vai falar dos desafios Das dificuldades e principalmente te preparar para isso Então o gestor ele tem também a opinião dele E é importante você saber o que o gestor pensa sobre determinados cursos qual é a metodologia de ensino que o curso adota? Tá? O curso ele é mais teórico, ele tem só conteúdo mesmo, ou ele te convida a praticar, a exercitar, a se debruçar sobre desafios relacionados às dificuldades, aos problemas atuais que os gestores e os laboratórios vivem? Como é que é esse curso, tá? E muitas vezes nesse, nessa hora as pessoas se confundem e acham que a metodologia do curso em relação com se ele é presencial ou se ele é online. E isso não tem lá muito a ver não. Tá? Você pode passar aí um bom tempo num curso presencial, talvez de um final de semana, 20 horas, não sei, ali parado, assistindo alguém falando e você não está tendo interação nenhuma, você não está tendo prática, exercício, nada sendo praticado ali. Então isso pouco vai te ajudar. E em contrapartida, você pode ter um curso online que é muito mais dinâmico, que convida você a praticar o tempo todo, a fazer projetos, a interagir na comunidade com outros alunos e até mesmo com gestores. Né, com revisores de projeto. então isso depende muito mais da proposta e do modelo de negócio do curso do que com a modalidade, se é presencial ou se é online. Não confunda isso, beleza? E o que, que o curso faz para te manter atualizado? Tá? Para que você continue aprendendo e se desenvolvendo para que na hora que a oportunidade aparecer de verdade, a entrevista a oportunidade real você se sinta seguro para poder participar dessa entrevista e entregar tudo que você pode é uma experiência única é só ali naquele final de semana ou tem uma continuidade tem é, a interação na comunidade tem exercício de cases constantes tem interação com profissionais que já atuam no setor com gestores com que é a dinâmica de continuidade do aprendizado desse curso tá olha essas aqui são algumas das perguntas e é a última em relação ao valor desse investimento, né? normalmente as pessoas só olham isso, e aí você pode estar correndo o risco de comparar maçã com laranja. Você tem que entender o que o custo está oferecendo, porque eu tenho uma opinião muito sincera sobre isso, eu penso o seguinte, que R$10,00 ou R$1.000 caro é o que não te dá retorno, tá? e além disso, vai tomar o seu tempo, vai fazer você investir energia e esperança naquilo que não vai te ajudar a chegar no seu objetivo, então olha muito isso além de olhar o preço do curso, porque às vezes o valor supera muito o preço, tá bom? E se você quer saber mais sobre quais, o que analisar na hora de tomar a decisão de qual curso fazer, nós da Benchmark desenvolvemos um infográfico gratuito com sete dicas aí, além dessas que eu já coloquei aqui, para você analisar na hora de tomar sua decisão de qual curso escolher de formação, tá? E essas são as dicas, eu acho que é isso que você tem que analisar. Eu acho que não é todo mundo que tem que fazer curso, você tem que pensar, eu tenho um perfil, Tá? eu tenho realmente interesse, e se o seu interesse ainda não está 100%, talvez você precise conhecer mais sobre a profissão, saber o que, que de fato um propagandista faz, eu vou deixar aqui um link, ou aqui em cima também, um link, um vídeo que te mostra um pouco mais sobre a rotina do propagandista e o que ele de fato faz, isso pode te inspirar ou fazer você fechar essa gaveta e desistir dessa ideia de vez, eu acredito que de qualquer forma eu vou estar contribuindo com você. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá o seu like, Deixa aqui nos comentários, né? compartilha também, sabe? Sempre quando a gente ajuda, a gente, isso volta para a gente de alguma forma. Então não guarda informação valiosa para você, ajude as pessoas porque isso volta para você. Então eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso para você!